Oi, oi, oi! Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Então, vou ver se o Instagram já vai continuar... entregando. Olá, boa noite! Sejam bem-vindos, quem estiver chegando... Já entrei uns minutinhos antes aqui, né, a nossa live começa às 18 horas, mas eu resolvi entrar um pouquinho antes, porque eu sei que eu estou sumida do Instagram, sei que tá, assim ó, a Kátia não aparece mais por aqui, mas gente, é porque realmente tá uma correria aqui em casa, né, como vocês sabem eu tô gestante, o Vicente chega em breve e a gente tá naquela função de reestruturar a casa, reorganizar, né? mexe móvel pra cá, mexe móvel pra lá, uh, arruma isso, arruma aquilo, então é por isso que eu tô meio sumidinha, tá? Por favor, me avisem se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, se a conexão tá ok também, né? E daqui a pouquinho a gente vai começar a live com a Manu hoje, ela é cerimonialista, assessora cerimonialista, né? e esse quadro aqui né que eu comecei é o sucesso deixa pistas é porque realmente né toda carreira de sucesso ela deixa algumas pistas, ela deixa alguns rastros né por onde a, a gente acaba deixando isso né por onde passa. então eu resolvi chamar algumas cerimonialistas, algumas assessoras aí que já estão uh, bem posicionadas no mercado para contar um pouquinho da história delas para vocês né E vocês se inspirarem com essas histórias. Afinal de contas isso é muito bom né? a gente se inspirar com as histórias dos outros. Então, só me deem ok aí, se tudo certo. Vou aguardar mais um pouquinho, né? Como eu disse, eu entrei realmente um pouquinho antes, daqui a pouco a Manu tá chegando, pra gente dar start, né, na nossa conversa de hoje, né? O sucesso deixa pistas, e vamos conhecer mais uma história aí de uma cerimonialista de sucesso, mais uma assessora que constru conseguiu construir sua carreira, né? Então, Vamos fazer isso para que a gente se inspire, para que a gente saiba o que, que as pessoas fizeram, como é que elas acertaram, né? Como é que foi todo esse processo. A Manu já chegou? Posso te chamar, Manu? Se tu me der um ok aí, quando tu me der um ok, eu te chamo para a gente iniciar, então, nosso bate-papo de hoje. Deixa eu ver quem é que tá aqui com a gente, então, boa noite, Regiane, missão cerimonial, a Bruna, Bruna Zanini, cerimonial, o Diogo Linhares, eventos, boa noite pra vocês que estão por aqui, sejam bem-vindos. E é isso, gente. Vamos... Manu, quando tiver o okay, quê, é só me avisar que eu te chamo. Enquanto isso, a gente vai esperando né? mais gente entrar. Se você quiser, manda. Se você conhece algum cerimonialista aí que precisa uh, ver alguma história aí, né? ter fontes de inspiração, já manda aí. Tem o aviãozinho aqui embaixo, é só compartilhar com quem você conhece e daí a gente... Vamos lá. Deixa eu chamar a Manu aqui, então. Opa. Acho que chamei. Chamei. Oi, oi. Oi, Manu, tudo bem? Tudo bem, tá me ouvindo, tá me ouvindo bem? bem? Sim, te ouvindo, te vendo, muito bem. Tá frio aí, hein? Minha nossa, hoje tava 2,5 no painel. Nossa, tá mais frio do que aqui, então. Aí tá, aí tá quanto? Aqui tá em torno de 6 graus, hoje eu nem sei, eu acho que tava uns 7, 8 por aí de manhã cedo, mas ao longo do dia saiu um solzinho gostoso e foi esquentando, né? Mas é, ah, tá, é, Mas tá, então, é. Então, o, o sul tá mais, sul tá tranquilo, mais tranquilo que Curitiba, que então. Que então é que tá mais quentinho do que aí, em Curitiba. Nossa, e sabe que eu não, esperava, que eu não esperava esse esperava frio, esse né? frio eu... né? Eu saí sabe aqui, eu olhei tudo frio, frio, falei, nossa, foi ver a, a temperatura a porque a que a eu a não sabia que ia baixar, que tanto baixar tanto por aqui. Tanto por aqui. Ó, o Henrique disse que tá 16 graus aqui em Porto Alegre. Eu não passo nem ideia de quanto ideia. tá aqui agora. Então tá, Manu, vamos começar a nossa conversa, né? Então, te chamei para fazer esse bate-papo aí, né? Como eu te comentei, é... a ideia é trazer cerimoniais, né? Pessoas que trabalham com assessoria, cerimonial de eventos, para contar um pouquinho da sua história, é... trazer inspiração para quem tá começando, ou até mesmo para quem já está na área e às vezes a gente se sente necessitado né, de ter alguém que nos inspire, que nos, uh, nos ajude. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o volume, vamos ver se melhora aqui. Então, tudo isso né, é essa ideia dessa série de lives, tem mais profissionais aí que eu vou convidar, já fiz uma semana passada, justamente trazer essa inspiração para quem está no mercado. E hoje eu quis, então, bater né, esse papo contigo, a gente ter essa conversa, e eu queria que tu começasse, né, se apresentando, quem é a Manu, né, como é que a Manu resolveu virar cerimonialista, quando é que deu esse start, essa virada de chave, né, uh, como é que isso aconteceu, como é que foi esse processo da Manu querer virar, então, uma cerimonialista de eventos em Curitiba. Vamos ver, será que é a minha internet? Deu uma travada aqui... Vamos ver, gente. Vocês estão me vendo aí, ainda? Né? Minha conexão tá ok. Ih, perdemos a Manu. Vamos tentar de novo. <risos> é assim, né, gente? Vamos lá, vamos tentar de novo. Kátia, caiu Agora, por, tá aqui. Aqui. por aqui. Fiquei de Manu. <risos> <risos> nós nos encontramos novamente. Vamos lá. Oi, Vamos lá. Thaís, seja bem-vinda. Boa noite, Thaís. Thaís é minha noivinha. Olha, eu tô e vendo não... a doutora Guiar por aqui, eu tô super feliz que as noivinhas <risos> minhas estão aqui, gente. Obrigada por estar vendo. Coisa boa, né? É muito então, a legal. Então sei se você não é é ouviu tudo que eu falei? Mas não, é A hora que você ia começar, eu travou. travou. Tá, então a ideia é realmente te apresentar, né? Quem é a Manu? Né? Como é que a Manu resolveu entrar para virar cerimonialista, virar assessora? Né? Como é que foi essa história, esse processo né? e tudo mais, né? Ah. A Isa... Não, Isa, não estou no YouTube. Essas lives aqui do Sucesso Deixa Pistas é só no Instagram mesmo. Então, a Manu... O primeiro emprego da Manu foi aos 16 anos, no segundo maior restaurante do mundo, que é aqui em Curitiba. E eu atendia né, alguns casais que pretendiam casar lá Então eu apresentava orçamento, mostrava o salão Meu primeiro emprego foi nesse universo E uma das coisas que mais me encantou foi conhecer esses bastidores Estou baixando o volume, mãe Tá bom assim? Aí, se não tiver, avisa é, conhecer um pouquinho de como funciona esse bastidor, né? Dessa de, de pressão que acontece por trás do evento é, Querendo ou não, a gente ficava por dentro, assim, de muitas coisas que dava correria de última hora Mas que na hora tava tudo bonito, tava tudo perfeito E isso foi uma das coisas, assim, que me encantou E de lá para cá, eu nunca saí do mercado de eventos, né? Eu fui fazer faculdade, eu sou formada em biologia e depois que terminei a faculdade, esse coração continuou batendo pelos eventos. <risos> Saí de lá, já me casei, eu tenho dois filhos. Então, depois que essas crianças nasceram, talvez voltar para o mercado é, convencional, né, do bater cartão e tudo mais não fazia tanto sentido para mim e cada vez mais eu fui procurando me especializar no mercado de eventos e empregar um diferencial, aquele que eu não encontrava nos eventos que eu já tinha acompanhado. Então eu estou aí, se, se for ver assim, tempo de cerimonial há mais de 10, 12 anos no mercado como cerimonial. Mas, né, desde o meu primeiro emprego eu sempre vim acompanhando toda essa trajetória do mercado aqui em Curitiba. Sim, que legal, mano. E uma coisa assim na tua história me chama a atenção, que tu é, né, trouxe a questão, a relação dos filhos, né? E realmente, Sim. né, é, tem, eu fui assim também, quando eu comecei a minha carreira, eu também trabalho com eventos há alguns anos já. E também, meus primeiros empregos já foi na área de eventos, né? E nunca mais saí. A gente a gente já é, a faculdade, eu fiz a faculdade, a faculdade tinha relação, porque era relações públicas, então a gente vê um pouco de, de eventos. E quando eu, de fato, pensei, vou construir a minha carreira, vou fazer a minha empresa, também foi visando que um dia eu queria ser mãe, né? Então, como uh, a gente uh, também tem essa relação, né? Muitas vezes, até isso já expandindo, além da nossa área de, de eventos, mas como empreendedoras, né? Trazendo aí a questão do empreendedorismo para o nosso lado também, o quanto isso também afeta, né? Que realmente, como a gente falou muitas vezes, voltar para o mercado convencional, de bater ponto, ficar várias horas fora não faz tanto sentido depois que a gente tem os filhos, né? Isso acaba modificando a nossa cabeça, né? Então, Sim. como é interessante isso, assim, como a gente passa, muitas de nós passamos por coisas muito parecidas, né? Histórias muito parecidas, né? Embora algumas vezes a cobrança agora vem, né? Porque é feriado, é fim ah, é de semana, semana, semana agenda semana. É uma delícia é uma dividida com algumas é bom, obrigações, tá? que é um desafio Sim, também, né? Como é empreendedora. Exatamente. E hoje, Manu, o que que tu faz assim na tua empresa? Como é que é a tua empresa no teu dia a dia, né? Quais serviços você presta, né? Como é que é essa questão do teu dia a dia tu pensando assim, ah, a Manu no dia a dia dela como organizadora e assessora Ai, às vezes eu me pego pensando que não tem como sobreviver sem WhatsApp mais, né porque é um tal de pedir orçamento o tempo inteiro, avaliar cotações, ficar de olho nos contratos, né, se estão com os dados certinho, querendo ou não, a gente ainda tem esse lado comercial que precisa fazer, novos orçamentos atender, reuniões, muita reunião então, hoje, graças a Deus, né? Pós-pandemia, a gente nem reclama de serviço <risos> A gente tá assim, nossa, I love ter 10 reuniões no dia <risos> Mas a minha rotina, ela é um pouco puxadinha, porque eu não tenho, assim, ainda Pretendo contratar alguém para trabalhar comigo, mas eu sou o coração e o cérebro do Mano Fabiano em cerimonial então, eu sou comercial, eu sou a publicidade, sou eu que executo no dia, tudo eu. Sim. E quais serviços tu presta hoje, Manu? Eu casa? Tipo assim. pra... É, o meu foco sempre foi casal, né? Eu amo eu ouvir amo. história dos casais. Cada casal que Cada chega com uma ideia, ideia diferente, eu fico com uma cara meio casal. séria, assim, meio desconfiada, mas por dentro eu tô dando pulo <risos> por ver que eles querem fazer a festa do jeito deles. Então o meu foco é mais casal, né? Acho que 90% dos meus eventos são casais, embora eu também atendo 15 anos, bodas, né? Formatura, tem um pouquinho dessa pegada, né? Que conforme os clientes conhecem a gente, começa a aparecer, olha, minha irmã vai casar e tal, né? E você acaba atingindo outras festas na família, no âmbito familiar. Mas eu atendo principalmente casais e eu trabalho com trabalho. cerimonial, né, tá assessoria final, assessoria parcial ah, tá. e assessoria completa. São esses três uhum. produtos que eu ofereço. E tu atende mais é Curitiba, região? Ela não vai usar em perto de casamento. Vou mesmo, tô com ele no pé agora. Amei, doutora Guiar, que me fez comprar contornos. I love cuturnos agora. Casamento de rock em eu, viu? Vou mesmo. Então. Gatia, ah, é, o que, que você tinha me perguntado que eu lia a pergunta? que atende mais é Curitiba, região? Sim, região Curi... Curitiba e região, mas está é. é, surgindo aí alguma demanda de destination, já fiz é. alguns orçamentos, estou aqui, ó, torcendo para dar certo, porque são novos desafios, é. né? E a ideia é que a gente consiga aí atender, sabe, aqueles casais assim que marcam a minha história como profissional, então, estou assumindo um pouco mais esse desafio. Novidade, né? Nem gostei nada sobre isso ainda. Que legal, vou ficar aqui é de dedinhos cruzados para dar Sim. certo. Em oração, para é, dar só. certo. É realmente um desafio bem diferente aí, né? Fazer Sim. todo o processo, mas conta certeza vai ser maravilhoso. Sim, mas, então... não, Pra ti, qual é a melhor parte de se trabalhar com organização de eventos? Seja qual for o evento, seja evento de 15 anos, nem tu diz que atende também, formatura, casamento, o que é mais legal assim pra ti, mais gostoso, mais satisfatório? A hora que ah, esse evento finaliza e as pessoas que me contrataram sentem gratidão pelo que eu entreguei. Acho que essa é a parte assim parte. que ai, faz, meu ah, faz meu coração florescer. É, quando eles falam, Manu, eu não tinha ideia de tudo que você poderia fazer, se não fosse você. Então, essa parte que a gente entrega é tranquilidade para eles, né? É organização, é, querendo ou não, um pouco desse diferencial que eu falo muito com a minha equipe é os anfitriões, às vezes, não vão conseguir dar carinho e atenção para os convidados. E eu sempre visto a camisa que a gente é uma extensão disso. Então, sempre procuro entregar simpatia, acolhimento, sabe? O convidado indo embora, ele vai dando beijo de tchau para os anfitriões E para a gente também, a gente vai abraçando todo mundo <risos> A gente se sentir parte de tudo isso E ver que o nosso conhecimento e experiência fez a diferença nessa história Dessa festa, dessa, desse casal, dessa comemoração, desse formando Sem dúvida é o que me mantém assim com o coração batendo até hoje no mercado de eventos <risos> Ai, que legal. E o contrário, Manu? Tem o bom, Ai, tem. mas a gente sabe que também tem o um lado, né? Ai, tem. Tem também. <risos> e a parte, que, a parte que eu a venho para casa que... assim, ó. Vamos ver, qual é a pior parte de trabalhar aí com a organização de... Dezembro. Sabe o que eu acho? É, é lidar com o, o prometido e não cumprido A gente encontra, uhum. lamentavelmente, um pouco disso no mercado Não são todos, mas tem fornecedores que são amadores né? Que eles não, não sequer é, têm noção do tamanho do, do que é um evento na vida desse, desse casal, dessa pessoa, enfim Então eu acho que lidar com esse fornecedor que não assume uhum. como você a responsabilidade de entregar tudo certo, conforme eu prometido, é uma das coisas assim, que frustra muito, porque embora a gente abraça esse evento, né a gente quer que tudo dê certo, a gente não faz o trabalho de todos. Então, Sim. acho que uma das coisas que me deixa, assim às vezes, chateada, por exemplo, é quando acontece algo que a gente programou, conversou e tudo, e chega no dia, a gente ainda fica mercê de um fornecedor que... Né? <risos> E engraçado, né? Semana passada eu fiz essa mesma live, né? O mesmo roteiro aqui de perguntas para Paola, né? Foi uhum. a primeira. E ela me trouxe exatamente a mesma coisa, né? Uhum. Essa dificuldade, às vezes, com fornecedores. Essa semana também eu fiz uma consultoria. E na consultoria nós conversamos, né? Com a, com... Eu conversei com outra, uh, forne... com outra cerimonialista. E também a mesma dificuldade, né? Aquela dificuldade de ter o contrato bem redigido, bem organizado... De, de não ter, muitas vezes, aquilo que foi prometido, né? Não, não ser cumprido por, enfim, N fatores, né? Ou, às vezes, a falta de bom relacionamento ali, tu chegar para o fornecedor pedir alguma coisa, ou ter alguma altera alteração de última hora. E tu, é. não, e tu é. tem uma dificuldade muito grande, né? De conseguir uh, trazer isso para a realidade do casamento, né? Então, olha só como é interessante, né? A gente... Vai conversando e a gente vê muito isso no mercado, né? Não é só com a casa que acontece isso, não é só com a Manu, não é só com a Paola, não, não é só com a Joaninha, é só com a Mariazinha, né? E Inclusive, sabe é que é... Quando você uma pergunta... Aham, eu Pode vi. falar, mas... <risos> é, o, que eu, o que eu acompanho é assim, existe o fornecedor que ele é amador, né? Ele usa o evento como uma fonte extra de energia, ele nem sequer investe em especialização... Se ele fez um evento que não saiu muito bem, tudo bem, ele tem outra fonte de renda, ele não se preocupa. Talvez aquele fornecedor nunca mais vai contratar, aquele cliente nunca mais vai contratar ele, para ele está tudo bem. Então, é, existe essa questão e a outra questão é o famoso tratado não sai cab. E toda vez que você precisa, às vezes, de um... Ah, é 1% a mais, gente. Eu falo assim, tipo, empresta uma extensão. A pessoa tem e ela fala assim: não, não fui paga para isso. É uma das coisas assim que me deixa um pouco chateada, porque eu, se puder, eu vou emprestar a extensão, a chave, a caixa de ferramenta inteira. Eu vou buscar, eu compro outra para não ter problema. Então eu vejo assim que a gente tem ainda um, um perfil de fornecedor que não compra tanto a ideia, tanto o sonho, ele simplesmente não, não se envolve. Ele está mais preocupado com isso aqui. Escreve aí uma pergunta, né? O que esper vocês esperam de um bom fornecedor, né? Eu, eu vou responder e tu também, Manu, se tu quiser responder depois, né? Fica à vontade. Eu, eu respondo essa pergunta sempre da mesma forma e, inclusive, eu respondo para aqueles fornecedores que também entram em contato comigo. Ah, Kátia, o que, que tu espera de uma parceria? Se a gente for fechar uma parceria, o que, que tu espera? E eu vou responder exatamente da mesma forma. Eu sempre espero um bom atendimento com os meus clientes. E que aquilo que a gente tratou realmente seja, seja da for, da, daquela forma, sabe? Que se eu te pedir que eu, aqui eu vi que é uma fornecedora de doces, né? Então eu vou dar um exemplo aqui. Se eu tratei que a, que a forminha do doce vai ser marrom, que ela realmente seja marrom, sabe? Que, ou que não me venha com coisas de última hora, do tipo, ah, gente não dá pra ser mais marrom, só pode ser verde sabe, de última hora que tu não consiga mais resolver, né é então eu acho que dessa forma e o atendimento, eu acho que o atendimento sempre é a, a chave de tudo, sabe, tanto em relação a nós, com os fornecedores, com o cliente com todo mundo ali que tá envolvido no evento, né Cês espero que tenha sido respondido é, mas eu concordo com você, Kátia é, O que acontece, às vezes o fornecedor Ele pode encontrar uma dificuldade Qualquer empresa encontra dificuldade uhum. Mas às vezes a gente com uma rede de contatos Com tempo hábil quando esse problema chegou na porta do fornecedor Se fosse nos informado, daria tempo de corrigir, melhorar né? Eu já atendi eventos, por exemplo Que o decorador chegou com arranjo de cores trocada E ele falou, não achei outra cor eu Falei, como assim, não achou outra cor? Não pera. não, pera, eu vou atrás da rosa, da cor que tem que ser E você vai corrigir os arranjos Mas por que não avisou antes? Porque, porque o nosso papel nosso também, papel também. É, é facilitar essa comunicação Sim. né? Principalmente Sim. na montagem do evento A gente é a orquestra sobre Sim. tudo isso E se, talvez eu consegui corrigir a tempo Mas é uma coisa que talvez Antes dela montar os arranjos, ela já tivesse me falado A gente não passaria pelo estresse A gente teria corrigido Sim. com muito mais tempo, né? Mas o famoso deixar de última hora e falar, ó, tem isso aqui pronto, é o que... <risos> é. E eu acho que nisso tudo também entra, né, a questão do, do bom relacionamento, né, também entre cerimonial e fornecedores, Sim. né, a questão do, do, do fornecedor também não nos ver como a, as cerimoniais chatas que estão ali para mandar, que estão ali para, né, não é isso, é, é não. assumir a gente assume também o nosso papel, porque bem ou mal, quem nos contratou foram os noivos, né? A gente que acaba tendo muito mais contato com os noivos, né? Na hora de organizar o casamento, planejar tudo. E a gente sabe dos detalhes, né? Do casamento. Então, essa questão também, né? Do relacionamento entre profissionais, né? Também eu acho que... Entra aí dentro desse... O que nós esperamos, né? É, A gente precisa quebrar alguns paradigmas, né? Que a gente parece as chatas, as areias no sapato, né? E, e, mas é gostoso isso, porque depois que você tem a oportunidade, às vezes, de conhecer o fornecedor e mostrar que você está ali para facilitar, para ajudar a vida dele, para entregar, para ver se está tudo certinho, aquele fornecedor que se preocupa e entrega tudo certinho, ele passa a mal uma boa cerimonial. Fala, ainda bem que sem você... É bem isso mesmo, Manu E Manu, em relação a experiências que você já teve com eventos, Teve alguma experiência aí, um assim? Meu Deus do céu A minha pior experiência e também a minha melhor experiência Qual foi a pior e a melhor experiência Olha um da Manu? um dedo <risos> Nesses anos, ai, teve algumas Mas eu acho que... É claro, é impossível a gente fazer o casamento de alguém e esquecer dessa pessoa. A gente lembra dela, uhum. né? bate o olho, a gente lembra de tudo, assim. É tipo vários filmes que a gente já assistiu. É, mas eu tive um casamento que a noiva me ligou na noite anterior à festa, me falando que talvez ia precisar cancelar o casamento, porque o noivo estava hospitalizado. Mas ela não me deu maiores detalhes, ela estava nervosa... Eu perguntei algo muito grave Ela falou, é Eu falei, bom, de qualquer forma Agora, provavelmente, o teu doce está feito Teus arranjos estão montados Era tudo, né? Um dia antes, todo, tudo, todos os insumos Do seu evento já devem ter sido comprados E você está no momento de tensão Agora, né? Está no hospital, eu falei Assim que tiver uma posição, por favor, me avise E ela, na madrugada, entrou em contato Comigo, e falou que o noivo estava em observação mas que não tinha recebido alta E eu não queria ser indelicada E perguntar o que tinha acontecido né? Naquele momento, eu falei, bom, vamos aguardar Até as oito da manhã Se a gente decidir cancelar é, Eu ligo para todos os seus convidados Vou falar com seus fornecedores A gente vai ver o que pode fazer E daí, nas oito da manhã Ele conseguiu a alta E conseguiu ir para o casamento Mas esse noivo Ele se machucou e ele não conseguia erguer o braço, assim, porque foi muito próximo do coração esse ferimento. Então ele tinha feito um ensaio de valsa, ele tinha né, programado todos esses detalhes, assim, de, de, de, executar, de, de execução mesmo, de função de noivo, que eu falo, né? Abraçar todo mundo, pular, dançar e tudo mais. E realmente assim, foi um casamento que me marcou, porque foi a primeira vez que isso tinha acontecido comigo. E eu tive que me manter calma, tive tá, que passar para ela, tá, tá, né? Aí. Olha, eu é, sei tá, que é teu o casamento que é importante, eu tô aqui. Tô aqui a hora que precisar tá, falar tá, comigo e puder, tá, vamos conversar e tomar tá, essa decisão. Mas ele me marcou nesse sentido porque foi a, foi a maior surpresa. Eu estava me preparando para ter uma boa noite de sono, porque eu teria um grande evento no outro dia. E acabei não dormindo assim como a noiva, pensando em N possibilidades do que podia ter sido feito. E elas, eles resolveram por fazer o casamento O casamento foi lindo, né? 90% das pessoas nem tiveram acesso a essa história Mas hoje, quando eu atendo os noivos, eu falo Por favor, não sobe em escada Não troca lâmpada, não troca chuveiro, tá? Não joga bola nessa semana eu Começo a abençoar eles já, assim Porque foi uma das situações assim que me deixou a gente não consegue controlar tudo, embora a gente queira, né? Sim. Então, é uma da, da, dos perrengues que eu tive que me deixou bem assustada, assim. Tá. Mas, graças a Deus, deu tudo tá. certo, né? Caramba, imaginando Sim. ali, né? Dá uma certa angústia também pra gente, né? De Meu Deus, e agora, né? Não, e, e assim, fica na tua responsabilidade a tomada ah, de decisão. De certa forma, às vezes os noivos estão... Tão... Por exemplo, eu... outro perrengue chique. Ai, quer que eu contasse perrengue? Vou até amanhã aqui o um perrengue. Mas eu fiz um casamento que a cerimônia era externa. E Curitiba tava um sol lindo, menina. Aquele dia perfeito para casar um céu azul. Stories, filmando, Stories. toda a cerimônia montada, arco de flores, maravilhoso. Maravilha. A gente olhou e falou, gente, hoje tá lindo. Faltando 40 minutos para a cerimônia, começou a chegar a nuvem. Chegar. Aí eu falei, Senhor amado. E liga para noiva, olhando no relógio, convidados chegando, em média 200 convidados na cerimônia externa. Salto, grama, vestido, todo mundo, passarela espelhada, tudo... E eu comecei a olhar aquele vento vindo junto com a chuva, assim. Sim. Nessas horas, embora não acreditem, a gente reza tanto pelos casais <risos> que eu comecei a rezar. Eu falei, Senhor, se for para chover, que seja já. Não quando a noiva estiver entrando, né? E aquele voal, assim, do, do altar. Assim, Sim. ó, parecia o vento levou, sabe? Os papéis, assim, eu falei, Senhor amado... E daí, quando ela, ela estava chegando, ela estava num carro antigo. E esse carro demorou muito para sair de onde ela estava se arrumando até chegar na cerimônia. Então, quando eu soube que ela estava saindo da cerimônia, começou a garoar. A gente começou para o plano B, com 200 convidados no salão. Então, a gente começou a abrir as portas do salão, eram portas de vidro, assim, que a gente ia correndo aquelas portas, assim. Só que o plano B, ele já estava instalado. Graças a Deus a gente salva essa ideia. Tem que ter plano B, não adianta a gente arriscar. A gente precisou só lidar com a transferência da decoração, do, né, dos vasos, de flores e tudo. Mas a gente ainda tinha 200 pessoas no caminho para a gente passar com tudo aquilo. Mas, graças a Deus, que é, é isso que eu falo: a pressão da tomada de decisão vai que eu chamo todo mundo para dentro com esse vendaval. E não chove, eu não chove. É aí a noiva vai falar: eu era para ter casado no externo, mas se não fosse apavorada. <risos> Mas graças a Deus, Deus Pingos, as pessoas já estavam. E assim, os convidados compreendem, isso é muito legal, né? Todo mundo colaborando, dando espaço, né? tudo, todo mundo se sentou. Então, quando ela saiu do local que ela estava se arrumando, até ela chegar, estava tudo montado. Estava tudo lá dentro, deu tempo, a gente transferiu violino, violão, céu, estava todo mundo arrumadinho. Mas assim, foi um baita peguente. Choveu choveu, choveu. choveu, choveu, garoa choveu. fininha assim, aquela que ia molhar a barra do vestido assim, sabe? É, ainda bem que choveu, que também salvou <risos> meu apavoro, né? <risos> Mas é pressão, é pressão você ter que ligar para as pessoas, ajudar a carregar os arranjos É pressão você puxar fio de última hora, não ter passado o som, tudo na frente dos convidados Então foi uma das condições assim, que me deixou muito tensa no dia Mas ainda bem que a tomada de decisão foi uma boa decisão, né? E são coisas que às vezes as cerimoniais nem imaginam que se cobra para elas decidir ou não, né? É Inclusive, uma das perguntas é como é que você lida com a pressão no dia do casamento, né? No Sim. dia do evento ali, justamente passando esses perrengue aí, bate aquela. Porque as pessoas também não imaginam, mas a gente também fica ansiosa, a gente também Sim. fica nervosa naquela hora. Sim. Vai, não vai, né? Vai chover mesmo, não vai, vai ficar só no vento. Como é que é isso, né? Que nem Como nesse caso, tá teve uma hora que eu olhei assim, estava o músico do meu lado, o pastor, o decorador, o buffet, o dono da chá. Chac... Eles todos me olhando para saber qual era a decisão que eu ia tomar. E eu pensando, Senhor, e vai que não chove. E, e, mas se eu esperar mais, vai que chove com ela no altar também. Então, eu falei, não, pelo sim, pelo não, vamos transferir para dentro. Mas essa tomada de decisão Kátia, eu confesso assim Que os primeiros eventos que eu fiz na minha vida Eu tremia, que nem uma vara verde Ficava preocupada, não dormia Sabe, assim, aquela sensação Sabe, peito, o coração vinha assim na garganta E descia algumas vezes, assim Porque tem que resolver as coisas e tudo E acho que a experiência, ela te traz Muito mais tranquilidade, né? Ou você, que nem é, nessa situação Eu olhei e falei, cara É necessário o plano B não adianta. Daqui para frente, eu nunca mais vou assumir as responsabilidades sem ter o plano B. A experiência te traz muito mais confiança para lidar. Não que a pressão não exista, ela existe. Mas quando você está munida de informação com o seu fornecedor, né? Quando você explica para ele tudo isso, quando você tem um time que, que, né? É fundamental essa troca de, de, de, de, de alinhamentos assim, né? Antecipados também. Você fica mais tranquila para lidar tá. E eu sempre prezo muito pela educação não, Eu não sou uma pessoa que jamais vou usar uma autoridade ou um papel Muito pelo contrário Então eu procuro sempre ter o time do meu lado que me ajude na pressão né? Nesse caso, se o decorador não quisesse me ajudar Como que eu ia puxar tudo para dentro? Tinha garçom puxando as placas para dentro da decoração. Então, o time se uniu todo para me ajudar. Agora, se eu fosse uma pessoa né, autoritária, arrogante, é uma pessoa que já cheguei né, com o narizinho lá em cima, muito provavelmente tinha me dado muito mal. Então, a gente é um time, não adianta, né? E lidar com a pressão, que nem você perguntou, eu acho que é fazendo a tarefa de casa. Ajuda bastante. Quando você tem experiência e faz a tarefa de casa, é mais tranquilo lidar com ela. <risos> é, e principalmente essa questão de equipe, né? Como é importante a gente ter esse bom relacionamento com os fornecedores, ter uma equipe Muito. alinhada conosco, né? Que sabe ter isso alinhado com o casal também, né? Sim. Principalmente o casal que quer uma cerimônia externa, né? Olha, e se chover? E se o tempo virar, né? Uh, tem isso alinhado? Tá, então vamos partir para o plano B. Vamos ter o plano B e o plano B vai funcionar de tal e tal e tal e tal forma. E às vezes é bem isso, às vezes a gente tem que levar toda a festa para dentro do salão, que o casal não queria, né? E a gente tem que lidar com isso também, mas também é necessário a gente já ter isso planejado na nossa cabeça, porque senão a gente chega na hora e, meu Deus, e agora? O que eu faço? Uhum. Né? Vai dizer mas que não gente... é assim, né? Ninguém sabe, né, como como reagir ali na hora se tu não tem mais, minimamente isso planejado na tua cabeça, organizado isso na tua cabeça, né? Exatamente. Ninguém é então... a, a questão é e assim, o plano B ele tem que ser um bom plano. Né? Se ele não for um bom plano, ele não é um plano B. Então, se, se, se o teu salão é super apertado, se você ah, não tem como sim. deixar uma cerimônia bonita, você não tem o um plano B. A gente vai transferir a cerimônia pra dentro, mas ela não é talvez o que você esperava, né? Uhum. É, é bem complicado nessa né? situação, mas sempre dá certo no final das contas. No final, sempre dá certo. Sim. Esse negócio, e eu sempre falo para meus noivos, né? Porque eu faço o que eu mais faço é casamento alívio. Eu sempre digo, olha, gente, tempo. É tempo, né? Uh, chuva é chuva, vento é vento. A gente não tem como prever o que, é que vai acontecer realmente no dia. O que a gente pode fazer é se antecipar e planejar alguns planos. Então, tá? A gente pode ter o plano lá de uh, montar um todo, montar uma estrutura ou né, transferir tudo para dentro do salão, né? Então, mas a gente não tem como realmente prever, né? Por mais que a gente que controlar tudo, né? Você fala, né? Cerimonialista é um bichinho triste, porque a gente tenta controlar tudo, né? Mas o tempo a gente ainda não consegue ter esse controle todo, né? Não. E o dia que a gente tiver, a gente tá no céu. <risos> e a gente ainda vai tentar controlar. <risos> Exatamente. E, Manu, quais os principais desafios tu teve aí nesses anos de carreira? né, desafios assim, dificuldades que tu teve que enfrentar, como é que foi isso também? Vale responder a pandemia ou não? É Foi para todo mundo, né? É, a pandemia foi meio complicado para todo mundo, né? Mas não. pode ser também a resposta, como é que tu sobreviveu aí na pandemia? Como é que foi? Ai, foi terrível! Porque a gente, na pandemia, a gente teve que lidar com os contratos fechados é, A gente passou a acreditar que em três meses tudo estava resolvido Aí depois veio um tombo Não, não, não é só três meses, é mais Mas vamos ficar lá para o próximo ano é, As noivas das pandemias, gente Que dó, que dó que virou parte do processo de programar o casamento Tinha dias que eu queria abrir um, um espaço terapêutico, assim, para todas nós Colocar nossas dores, <risos> porque era muito difícil lidar com isso, sabe? É, o abrir mão, a transferência de data, o sonho, ai, mano, era para ser hoje, né? Era, era para ser uhum. hoje. Então a gente, quanto assessora, também se preocupava muito em que eles não tomassem mais algum outro tipo de prejuízo, né? Além do emocional, além de ter que lidar com o que foi uma pandemia, o financeiro também. A gente teve que lidar com fornecedores Que faliram na pandemia Que já tinha contrato assinado, já estava tudo pago Como é que recebe de novo E como que a gente acha outro lugar Com o mesmo valor Então esse tipo de desafio assim na tá. pandemia Foi bem, acho que para toda cerimonial E assessora é, A gente foi impactada Mas eu acho que aqui Para mim o grande desafio ainda é, ainda é Hoje, né A gente empreender A <risos> É uma parte que todo mundo acha bonito, ver o teu trabalho, né? Olha lá no casamento aquilo acontecendo, mas existe um bastidor muito grande, muito complexo, que se chama empreender Então até hoje eu busco estudar, melhorar, evoluir, para entender, assim, é, como fazer isso de uma forma segura, justa, correta Então eu, eu ainda tenho esses desafios, não é que está tudo passado, não, muito pelo contrário é, o que muita gente esquece, né? É que. É, é o que a gente começou conversando, né? Quanto existem muitos amadores, existem muitas pessoas que pegam isso como uma renda extra de final de semana, mas também tem as pessoas que realmente uh, enxergam o valor nas suas empresas e querem fazer um, realmente aquilo valer, né? Aquilo realmente a, a sua fonte de renda, ser é a sua fonte de inspiração, seu, seu trabalho, seu empreendimento, né, a sua vida. Porque quando a gente empreende, é isso, né, a gente tá lutando pelos nossos sonhos. Eu lembro quando eu resolvi empreender, foi porque eu ouvi essa frase, exatamente isso. Quando a gente trabalha numa empresa, a gente está trabalhando pelos sonhos dos outros. Quando a gente trabalha na nossa empresa, a gente está trabalhando pelos nossos sonhos. É verdade, né? olha que grande é. diferença, né. É, e o quanto isso é desafiador, né? E a gente tem que virar muitas chaves na nossa hum, cabeça E quando é que a Manu virou a chave ali do tipo Não, eu quero isso para minha vida Eu quero que isso seja o meu empreendimento Como é que foi isso, Manu? Ai, parece romântica a história, né? Mas é, ah. eu acho assim Toda vez que, que nem eu já trabalhei fora CLT, comercial e tudo mas sempre que surgiu a oportunidade de fazer uma festa, aquilo tomava completamente o meu tempo. Meu tempo de pesquisa, minhas ações, tudo, tudo. Ah, é só um bolinho. Não importa, a gente vai fazer bandeirinha para o brigadeiro, a gente vai colar isso. A gente... Então eu sempre fui muito apaixonada por esse universo dos detalhes para a festa e fazer festas boas, né? Então, é, aqui na família, assim qualquer oportunidade a gente está fazendo uma festinha Porque eu adoro essa energia que o evento traz Essa alegria, essa criatividade das pessoas, esse reencontro Então eu acho que lidar com pessoas felizes foi a parte que, que me pegou pelo coração mesmo Então, por exemplo... Ah, se você me colocar atrás de um balcão carimbando notas um dia inteiro, eu vou murchar lá atrás, né? Agora, dia de festa não, gente. Eu ligo meu carro, aumento o som e vou cantando trabalhar. Então, eu acho que compreender que, é, embora fe... trabalhar com festas é uma profissão, exige responsabilidade, compromisso acima de tudo... É, você vê as pessoas felizes, comemorando aquele, O amor nem é meu <risos> É deles <risos> Mas eu fico feliz em ver isso, sabe? Ou ah, ver que deu certo Por exemplo, né? Às vezes o casal chega e fala Olha, meu sonho é às vezes jogar um buquê Mas que a mulherada se esgane para pegar o buquê Então eu falo Então vamos animar bem essa galera nessa hora E naquele momento que eu vejo isso acontecendo Que eu olho para essa noiva Eu falo, é isso aí é por isso, sabe? Ou, ou, por exemplo, o famoso noivo tem que chorar Se você não chorar, eu te engano na reunião, né? Ai, ah, quando a noiva entra, eu fico olhando ele também E se ele chora, eu me seguro para não chorar junto Porque eu conheço a história, sabe? Eu acho que isso que, que me movimenta, assim Isso que me fez perceber, cara, eu gosto disso, né? Você ir, ir trabalhar é, no dia de evento, assim, feliz, realizada, ansiosa para ver tudo isso acontecer e ver essa realização de um sonho acontecendo é, Com pessoas felizes, é, com todo o significado que tem, a bênção, a comemoração do amor e tudo Eu acho que foi por aí que me pegou e é difícil sair disso, né? <risos> Nem que você tenta Quando você está tentando achar outra coisa na vida, daí alguém fala, viu, tem... Casamento, será que você não fala opa? Eu <risos> então <volto. você> volta. <risos> E É bem assim e ao contrário do que muitas pessoas acham, né, a de ela não trabalha só final de semana não gente, ela trabalha bastante hum. dia de semana e trabalha mais ainda dia de semana, porque acompanhar um evento, montagem, o evento em si, muitas vezes também acompanhar a desmontagem. É, horas e horas de serviço, né? E, e muitas pessoas não, não, não enxergam isso. Mas é, é bem isso, assim, eu acho que a comemoração do amor, né? Eu também é, sempre privilegiei casamentos, mas sou louca por festa, né? O Henrique, tudo que tudo aqui em casa a gente faz uma comemoraçãozinha né A, a Catia vai lá, decora a mesa, né? Põe a mesa, e daí meu marido já acha que é só um bolinho, não quer só um bolinho. Não, não tem graça só o bolo, tem que ter uma toalha, não, não tem que ter um letrelo lá atrás, a gente tem que chamar as pessoas, não é assim? É mesmo? Sim. A vela, a vela tem que ser outra. Exatamente. Então, tudo isso né realmente é, é algo que nos ocupa e só fazendo com amor mesmo, né? Tem, tem que muito ter amor. muito amor, tem que ter muita criatividade, tem que ter muito ânimo para ir buscar referência, para ir buscar ideias, para ter ali a cabeça livre para também somar com os noivos e é, ajudar ideias, eles, né? né? Compreender eles, as ideias deles. Então, tudo isso é, tem que ter muito amor mesmo. Tem muito amor envolvido, muito amor Porque dependendo do desafio, você não consegue nem contabilizar em horas O que você vai precisar para poder entregar tudo aquilo, né? Então, embora a gente compra muito sonho É né? um tal de comprar, executar, acompanhar, sonhar junto Parece muito, é muito romântico, né? Ai, você sonha, eu realizo, né? Tem, tem essa ideia aí no mercado? Mas a verdade é que a gente começa a sonhar junto sim E, e, a, e, hum, e bem é. sinceramente, quando você vê uma noiva que está indo para um caminho Que é para agradar outra pessoa Um noivo que não está colocando a opinião dele Eu lamento, eu não fico feliz, né? Eu falo, não, isso aqui tinha que ser do jeitinho de vocês ah, Eu sempre era, vou levantar a, a bandeira é dele O né? casamento é deles, tem que ter a personalidade deles, né? Sim. Então, não adianta, uma coisa está ligada à outra e, Manu, como é que tu te vê daqui cinco anos? Ai, plena! <risos> linda! Magra, por favor, não! <risos> Tô brincando. Bom, eu pretendo, né, estar aí com a minha empresa maior, empresa física de cerimonial mesmo, sabe? Atendendo, assim, no, no, nos lugares mais incríveis que eu puder imaginar. Eu não vou falar... Ai, no lugar mais rico aqui da minha cidade Não, mas é realizando é, sonhos verdadeiros, sabe? Eu, eu, eu me vejo assim, tipo uma pessoa que é, literalmente vai conseguir transformar todo esse desejo desse casal é, numa festa ah, linda de ser lembrada Então eu ah, me vejo assim como alguém Realizando mais eventos Podendo atender muito mais Com a qualidade que eu quero entregar Com esse coração, com esse muito amor <risos> Porque hoje eu não atendo muitos eventos, né? Eu atendo um evento por data Assumo esse compromisso ainda Mas eu sei que a gente pode, né? A gente pode é, expandir toda essa ideologia de, de coração, de Manu que eu falo, sabe? Ah, de... Ah, de entregar mesmo assim é, tanto que meu lema é eu cuido do seu evento como se fosse o meu e eu acho que toda noiva precisa de uma cerimonial assim então aqui é, eu acredito assim que eu venho plantando algumas sementinhas que eu quero colher em breve né <risos> com a ajuda da Kátia por sinal <risos> Né? Muita ajuda da Cátia, gente, diga-se de passagem. passagem Mas se você é cerimonial tem dúvida, faça o curso da Cátia Eu falo para todo mundo <risos> Porque ajuda muito Porque o que me moveu também Era ver que algumas cerimoniais Completamente engessadas Somente no padrão delas Não entendiam a demanda que os noivos tinham sobre aquele evento E eu quando pensei em montar a, a, o meu negócio Eu pensei, não, eu vou fazer diferente eu vou olhar com os olhos deles E se precisar juntar um brigadeiro no chão Eu não vou juntar E se ah. precisar ir buscar isso, eu vou buscar Porque no dia que eu fizer o meu casamento Eu vou querer que tenha uma cerimonial uhum. Que faça tudo que ela puder Se tiver algum erro, algum detalhe Então é isso que... Esse é meu lema, né? Eu cuido do seu como se fosse o meu E se eu puder resolver Eu vou resolver Sim Vamos ver, tem alguns aqui Teve gente que deixou uns comentários aqui Docinhos da Doção docinhas, da Vida botou lá atrás Um bom contrato com os detalhes é fundamental E relacionamento hum. entre as ambas partes Exatamente Fundamental Olha, contrato, gente Pelo amor de Deus Tem um contrato bem redigido Não, parece Aparece. loucura, assim Mas às vezes a gente pega fornecedor Que é uma página, né? É tipo data, local, ah, é local. O, que, que, o que você vai entregar? Doce Quantos? Sim. Que sabor! Que bom, tá? Tudo bem você me falar aí, mais ou tá menos? Bem. Só para eu entender aqui, aí parece que a gente está tá exigindo bem. muito né? de, de fazer é. essa cobrança. Mas é, detalhe mesmo, claro. assim, bons contratos é uma coisa muito importante. Bom, bons contratos é bom para ambos, né? Até porque, um, assim, uh -huh. teoricamente, a gente nem precisaria cuidar de contratos, né? Porque o contrato é entre o fornecedor entre e o casal. Coisas, né? A gente faz ali o um meio de campo disso, né? Desse processo. Mas, quanto melhor o contrato estiver redigido é melhor para fornecedor e o casal, né? Não, não nos Sim. afeta, teoricamente, né? Então, é bom para ambas as partes ali que tá firmando este contrato. Então, por favor, tenham bons contratos. Sim, é verdade. A Paloma é verdade. que colocou que ninguém faz uma festa sozinha, essa parceria é fundamental. Exato. Ninguém, gente. Ninguém. Não tem é como... É, é impossível o cerimonial fazer uma festa sozinha É impossível o doceiro fazer uma festazinha Decorador fazer uma festa Nem os noivos conseguem fazer uma festa sozinhos Então, todo mundo tem que se ajudar lá na hora Todo mundo tem que estar tá de mãos dadas, né? É, e não tem, Mas, eu acho, essa questão mais. de um fornecedor ser mais importante tá. que o outro uhum. Sabe por quê? Tá. A hora que der algo tá. muito tá. ruim Esse evento vai ser lembrado por esse algo muito ruim Pode ter 12 compro... fornecedores maravilhosos Mas, por exemplo, né Sei lá, um, um docinho azedo na mesa Gente, uhum. a vida desse cliente ficou a vida inteira marcada Porque o casamento dele teve doce azedo E não importa se a cerimonial estava perfeita Não importa se a música tocou certinho Não importa é, é, Então é um time É importante entender e compreender isso, né A importância de ser um time Porque se tiver um fornecedor Que não cumpriu com o prometido A gente já está... Fadado a ter que lidar com essa reclamação ou com isso que vai é, marcar. esse evento é, é um evento, mas são diversos fornecedores para fazer uhum. aquele evento acontecer. É um quebra-cabeça, né? Uhum. Um verdade Eu sempre vejo um evento como um quebra-cabeça. Que uhum. Tem todas as peças. Não se falta uma peça, se uma peça estragar na hora de tu montar, Deus, não, não tem mais quebra-cabeça. Se falta não. um fornecedor, se um fornecedor der ruim na hora, não tem mais evento, né? Mais ou menos essa lógica. Assim, então a importância é. De quem serve a quem tá organizando é de quem limpa o banheiro para deixar o banheiro bonito Sim. cheiroso né para as pessoas usarem a é quem tá planejando a é quem tá lá na música não existe essa coisa de ai competir para ver quem é mais profissional né Ou o pra mais importante quem é melhor. não tem não existe. não existe isso a Paloma também colocou é isso amo demais esse mundo ah, é todo mundo né falo, ah, ah, é a melhor pessoa do mundo eu falo Nunca é uma só sofrência um bolinho. gostosa nunca é só um bolinho exatamente, nunca é só um bolinho Ai, essa frase é boa é uma festa simples uhum. é. amar o processo para vir o sucesso, isso mesmo uh, Bruna, hum. a gente tem que amar o todo a docinhos, a na vida perguntou aqui, falando a personalidade dos noivos qual é a mesa ideal de docinhos? Olha, gente, para mim tem a ver muito com o que, de... o que o casal sonha. Tem casal que gosta de mesa só de brigadeiro, tem casal que gosta de uma Sim. mesa cheia de flor, tem casal, enfim, é muito particular de cada fornecedor, né? Então, de cada e do que casal eles esperam, né? Eles é. Esperam. é. Porque e do perfil desse evento, por exemplo, né? Eu acho. Olha, eu me metendo na. <risos> na Vai lá, mano. Cara. Não, mas acho que depende do perfil, sim, porque é, existem eventos que eles são como se fosse uma experiência, né? Os noivos hum. querem proporcionar aos convidados o novo, o diferente, o que ninguém viu ainda. Então lá vai os doceiros aí apresentar o, o universo mais diferenciado que possa existir. E eles vão contratar tudo isso, vários sabores, vários formatos, várias cores... Porque é o perfil do cliente, ele quer proporcionar aos convidados a novidade E tem casal que é super clássico, ele jamais vai pôr um kiwi na mesa de doce deles Ele quer algo clássico, que encontra em todos os bons casamentos Então a gente sempre tem que ouvir o que eles querem para poder ajudar nessa elaboração aí desses doces <risos> Vai muito do, do cliente, né? Do que... vai. E do que eles querem Eu, para mim, é. mesa ideal de doce é muito brigadeiro, mas tem casal que odeia brigadeiro, então pode ter brigadeiro. E nem verdadeiro. quer brigadeiro. Ah. E nem quer. Então, é muito particular de cada um, né? Não existe Sim. um padrão. E daí, daí vai ter um que falar, eu adoro tal doce, não ah, pode faltar desse. Você pega 500 é. desse, né? Nossa, tudo é. mas vamos pensar nisso, então... É, mais mas vai do que é esperado Para esse evento, do que eles querem, né? Para eles, para o evento deles Encante, é, eu coloco aqui Maravilhosos, muito obrigada uhum. <risos> Verdade, mas numa página Uma página sem detalhes e muitos Não entendem nossa preocupação nos detalhes é, Detalhe é tudo, gente, no casamento e Você Tem sabe que... Só esse... vai ser... Esses dias eu fui fazer um evento e eu liguei para o fornecedor, né? Perguntei, olha, que eu gostaria de saber que horário você vai chegar para a montagem, que horário você vai retirar do seu material. Ele estava muito chateado para me responder. Ah, não sei. Talvez eu vou chegar entre as duas e as três. Eu falei, olha, eu preciso saber o horário bem certinho, porque eu dependo que o seu material seja entregue para o próximo fornecedor chegar com o um item, né? O material em específico era uma mesa espelhada. Para montar os doces, era uma, um mobiliário Então não adiantava chegar o bolo, chegar o doce, chegar o arranjo Se a mesa não estava lá E aí eu tive que olhar para ele quando ele foi montar o evento E explicar para ele, com toda a minha educação né? Eu falei, olha, desculpe ter te ligado Mas veja, só depois de chegar o seu material Que eu vou poder confirmar o horário com os outros fornecedores E ele me falou, nossa, nunca tinha me falado isso Então eu percebo também que às vezes... É, não é nosso papel explicar para o outro fornecedor Mas a boa comunicação vai fazer com que Toda vez que alguém ligar para ele e perguntar Ele compreenda o porquê que a gente está perguntando, né? Então, e isso é uma informação que às vezes não está no contrato Não vai estar tá em contrato nenhum, horário às vezes Mas é, é, tem que estar tá tudo detalhado no contrato E uma das coisas que eu falo em contrato e em reunião também tá lá conversando Prometeu um brinde? Ah, eu vou dar de brinde para vocês tal coisa Anota no contrato Não é para a gente ir lá na justiça Cobrar um brinde, né? Nenhum fornecedor, ele dá um brinde Para ele não entregar no dia Não é uma má intenção desse fornecedor Se é um brinde que ele está dando, né? Então eu sempre falo assim Anota em contrato Porque o teu fornecedor, ele deve ter vários contratos E lá no dia do seu evento Ele vai puxar o seu contrato Vai olhar o que ele tem que levar E ele vai ir para o seu evento E pode ser que ele esqueça então, isso já aconteceu comigo, que foi um brinde, um topo de bolo, em formato de flor de porcelana. O fornecedor esqueceu, era brinde. Aí a gente estava a 70 quilômetros de Curitiba, praticamente, ele falou, Emanuele, não tem como fazer outra coisa? Eu falei, não, a gente não se preocupou com o topo de bolo. Você, ó, tá aqui, a noiva me falou que era brinde, mostrei a foto e tudo, né? Ele falou, mas eu vou gastar muito mais para lá buscar o topo de bolo e voltar tá. do que. É, sei lá, né? Eu falei, olha, prometeu? Se você não tivesse prometido, se você não tivesse falado Quem sabe a noiva tinha pego outro topo de bolo A gente tinha feito de outra forma Mas é, não foi má intenção dele Ele se apavorou quando ele viu Ele deu de boa fé, né? E ainda assim ele precisou gastar cinco Uber Pagar o motoboy para me entregar um topo de bolo correndo então, E ainda que deu tempo Então assim... É, tudo, tudo que for detalhe, gente Anota no contrato, anota lá no canto Tudo certinho para que no dia não esqueçam É verdade isso, sim E realmente, né, quando trabalha com vários casais Tem coisa que realmente pode passar, né Não por maldade, não por má não. intenção Mas porque a gente falha, a gente erra às vezes, né Então realmente, tudo que é organizado, tudo que é anotado nunca sai caro, né? E essa coisa de, de alinhar horário é muito interessante a gente ver como também o nosso mercado, muitas vezes, ele, ele se organiza assim, né? Porque eu recebo muito feedback de fornecedores dizendo assim, caramba, Kátia, que maravilha que é trabalhar contigo, tu me manda hum. todos os horários, todo o cronograma do time, no mínimo com 10 dias de antecedência. Então, eu tenho tempo de me planejar, eu tenho tempo de me organizar, tenho tempo de passar tudo detalhadamente para minha equipe. Não é aquela cerimônia né, que entrega um dia antes do casamento para, tipo assim, te vira, sabe? Não, você entrega uhum. tudo hoje. O quanto é. nós cerimoniais também a gente tem que se preocupar com isso, com os fornecedores, justamente para eles Sim. também entender que a gente está ali para ajudar. Né? Vai é uma responsabilidade nossa, né? E é uma responsabilidade nossa, exatamente. E quantos profissionais aí no mercado deixam isso de lado e não fazem, né? E com certeza, as cerimônias que fazem são as que mais se destacam, né? Não, Ai. não há dúvida Sim. em relação a isso. Tomara! Tomara. <risos> Não, mas é gostoso quando você tem esse meio de comunicação com o fornecedor E ele compreende por que você está perguntando Por que você está fazendo isso Eu gosto muito de... Se eu tenho a oportunidade de explicar Falar, ó, oh, é por isso, eu não posso fazer isso, por isso Ah, sim, claro, faz sentido, né? Uma vez foi alugado aqueles varal de luzinhas, assim De uma empresa E o DJ com aquele teto, aquele ground Que vai no teto da pista de dança, assim, com o outro E a gente precisava que 30 é a gente precisava vai. da comunicação vai. entre ambos para isso e o fornecedor não chegou no horário programado e o outro fornecedor chegou aguardou chegou a hora de ir embora ele tinha outro evento para montar Então veja a importância de ter os horários alinhados e ele ser cumprido é. porque daí o fornecedor falou e agora quem que vai é amarrar agora. isso aqui lá em cima vai. sim então, a gente Exatamente. tem que lidar com essa comunicação, tem que prevenir isso e explicar. Olha, eu preciso que você ah. chegue nesse horário, porque vai estar tal pessoa <risos> esperando, <risos> a gente fazer tal coisa. Tem que ser ah, um TV, muitas vezes, que... é o problema, para não ter dor de cabeça no dia. Exatamente. Porque, claro, o fornecedor, ele tá preocupado com o serviço dele. Né? Só o dele? Ele não uhum. vem. É, e tá tudo bem. E, e ele tá preocupado com o serviço dele, que ele tem que ir lá, por exemplo, entregar a mesa. Ok, ele tem que entregar a mesa. Só que, tem todo o resto do processo para essa mesa estar pronta devidamente para o casamento, que é a decoração, a ornamentação, uhum. doce, né? E tudo mais. Então, e é por isso que eu sempre falo do quebra-cabeça, né? Porque um fornecedor vai depender do outro. Uhum. Um serviço vai depender do outro. Né? Não são coisas uh, desconexas, muito pelo contrário, são todas conectadas e todas, né? Devidamente, cada coisinha no seu lugar, né? E as pessoas têm que entender isso. <risos> né? E a gente, gente está ali entenda. também para né? explicar, é, mas por isso que é bom a gente bater esses papos, porque eu, eu tenho certeza que aqui tem outros fornecedores nos escutando que talvez nunca pararam para pensar nisso, né? É, então, né? trazer isso também à tona, a gente dar voz a tudo isso também contribui para o crescimento do mercado como um todo, né? Sim, e, e, e já aconteceu, por exemplo, de eu encontrar uma dificuldade e o fornecedor olhar para mim e falar assim, tá, mas e tal coisa? Você não pensou em tal coisa? E eu olhar e falar, cara, não pensei. Meu Deus, não, calma, não, que eu tenho um plano. Calma. Já aconteceu? Eu não sou a rainha da verdade, eu não sou a senhora do grande poder, não Mas as experiências que os eventos nos trazem fazem com que a gente se preocupe o máximo Como prevenir? Eu acho que o nosso olhar fica muito atento a isso né? É, o lidar sob pressão é também sobre isso, né? É olhar e falar, olha, isso aqui não está seguro E se alguém subir aqui e se derrubar e se cair A gente sempre tem que lidar com uma rota de fuga E se pegar fogo A gente está assim, ó, alerta num evento máximo, né? Exatamente, exatamente. A gente treina muito isso E, e aposta assim que é, a gente vai melhorando cada vez mais né? Quanto mais você faz Mais você conhece, mais você conversa Até mesmo sobre equipamentos Muitas vezes, né? principalmente DJ Ou da casa mesmo, você não conhece a pessoa não, vou te explicar, ó, é assim Então, quanto mais você trabalha Sempre você traz uma nova lição para casa Eu tenho aqui um caderninho Que no final de cada evento Eu, ó <risos> para não, não esquecer, lembrar <risos> Tá tudo aqui é. Certíssimo o que você ainda deseja realizar como profissional, Manu? Ah! Eu sou muito audaciosa. É muito auspicioso o meu sonho. Não, mas brincadeiras à parte, parte. eu sempre fui apaixonada em viajar sempre, né? Se eu puder viajar ali, ó, ali para Campo Largo, eu tô indo. Ai. Campo Largo, uma cidade mais divertida. Então, eu acho que se eu conseguisse realizar aí alguns destinations, eu estaria no céu. Estou focando mais em me especializar nesse mercado, conhecer um pouco mais dele, né? Ter segurança para oferecer esse produto, oferecer esse serviço. Mas é uma das coisas que eu quero realizar ainda. Ah, que bacana. Vamos ver, então, aí, os próximos capítulos. Ah. E, Manu, uma mensagem, assim, se alguém chegasse para ti hoje e dissesse, Manu, eu quero começar a trabalhar com organização cerimonial de casamentos, de eventos, que, o que que tu falaria para essa pessoa? Ah, olha... Eu ia quase sentar com ela e bater um bom papo primeiro. <risos> Para ver se ela realmente quer. <risos> Parece muito repetitivo, né? Mas eu acho que toda especialização ela é bem-vinda. Gente, é, você trocar figurinhas com pessoas é muito bom. Eu, eu tenho um quesinho nesse mercado, assim, porque aqui ele é muito fechado. Aqui a gente tem uma dificuldade enorme de... Encontrar pessoas que estejam dispostas só a trocar figurinha A gente nem vai pedir favor, nem dinheiro, gente É só trocar figurinha Então é um mercado muito fechado Mas a gente encontra pessoas dispostas, né? Sempre tem isso é uma parte bonita, assim A ensinar Você encontra pessoas que querem realmente melhorar esse perfil do profissional de evento Sempre tem muito curso então, eu acho que se aproximar de pessoas que te inspiram, acompanhar esses trabalhos, conversar, ah. é, e eu, eu digo sobre qualquer área do evento, ah. né? Isso fortalece muito, faz com que você ah. seja melhor no que você faz, ou que você ah. tenha certeza do que você não quer ser, que foi o que aconteceu comigo. Acompanhar o trabalho de outras cerimoniais, falava, se é para ser carrasca assim, eu nem, nem vou me meter. Então, nesse sentido, assim, é, primeiro... Ver se realmente quer, e se quer ir atrás de instrução, conhecimento, rede de contatos, eu acho que isso é o que vai ajudar essa pessoa, Sabe. né? Se ela tá procurando isso. Que legal, mano. Quer deixar alguma mensagem final para quem tá nos ouvindo, para quem tá nos assistindo? Ai, gente, tem alguma pergunta aí, eu respondo. <risos> mensagem final. Ai, aqui já uma cerimonial apaixonada pelo que faz. Adora uma festa, né? E se precisarem de alguma coisa Eu sou super aberta assim, a ajudar a... Justamente por eu ter passado por esse mercado tão fechado né? Eu sempre estou aí para trocar figurinhas Para trocar detalhes Kátia, eu quero te agradecer Te agradecer muito Gente, encontrar Kátia na minha vida foi um divisor de águas <risos> Me ajudou muito, muito, muito, muito Porque embora a gente possa ter alguma, algum conhecimento sobre mercado Sempre tem que aprender mais Nunca dá para parar E a Kátia foi uma dessas pessoas que apareceu por aí e Me ajudou bastante aí a encontrar onde eu precisava melhorar O que eu precisava evoluir Sempre muito educada, sempre muito acessível Uma querida Então eu quero te agradecer a oportunidade De estar falando um pouquinho mais sobre a minha história por aqui E acho que é isso então tá, Manoel, eu que te agradeço também, né, por ter aceitado esse convite, contar a tua história, abrir o coração, contar Eita. os perrengues que já passou. Agradeço muito, muito, muito. É, obrigada por tudo. ter você como minha aluna, foi um dos grandes prazeres aí da, dos últimos tempos, porque eu vejo que realmente você é uma pessoa muito esforçada, uma pessoa que ama o que faz, que o olho brilha, né, então <risos> ter também dentro da minha história com certeza faz muita diferença e eu agradeço muito ter confiado no meu trabalho, né, Para isso. Então, muito, muito obrigada, né, fiquei bem feliz aqui com o nosso papo, acho que a gente precisa cada vez mais abrir as portas aí do nosso mercado, né, que a gente falou, Sim. é difícil, é, aqui também na minha região tem muitas pessoas que é bem difícil o acesso, né, Para conversar, para trocar uma figurinha, trocar uma ideia, né? Então, a gente abrir as portas, com certeza, faz muita diferença para o nosso mercado. E como a gente não tem nenhum órgão que regulamenta o nosso mercado, a gente sempre tem que dar esse primeiro passo de abertura, né? Para as pessoas chegarem até nós, conhecer melhor o nosso mercado, conhecer o que a gente faz, né? Uh, ali, a gente teve algumas perguntas aqui da, da Docinhos, da Doção na Vida. Ela colocou ali que ela gostou dos feedbacks que a gente deu, então, ter esse canal né, de comunicação como é importante, né? No nosso muito mercado. Bem. E com certeza isso faz valorizar todo mundo. Os profissionais, a gente entrega eventos melhores para os nossos clientes, a gente tem uma comunicação, um relacionamento melhor com outros profissionais e tudo melhora para todo mundo, né? No final das contas. Não, e então, se a gente tem, tem tudo isso, né? É muito melhor fazer é. o evento, não é? A gente vai é. encontrar os é. amigos. <risos> Exatamente, vai nossos exatamente. amigos lá e vai dar tudo certo. É o que a gente quer, exatamente. que dê tudo certo no final, né? Exatamente. Então, eu te agradeço muito, muito obrigada pela sua participação. Ah, obrigada a você pelo que convite. Eu... Foi ótimo. Que bom, então. Então tá, Beijo, cara. Beijo, Beijo uma pessoal. Uma boa noite, bom descanso aí do friozinho. <risos> Vou ali pegar um casaco. Tchau. Tchau, tchau, Manu. Então, gente, essa foi a nossa live de hoje, né? Falando aí então um pouquinho da carreira da Manu. Espero que tenha inspirado vocês, espero que tenha sido legal, que tenha sido gostoso. Muito obrigada a quem participou, né? Quem mandou recado, quem mandou feedback, quem mandou pergunta, muito, muito obrigada, uma boa noite para vocês e um bom descanso. Tchau, tchau e até a próxima!